E, e não tinha sono Então quando a gente tá na presença de Deus A canseira vai embora, as dores vão embora O mal que está atuando vai embora E a gente quer mais é ficar na presença de Deus E eu às vezes ouço pessoas falar Mas eu nunca participei de uma vigília Falei, meu Deus, você não sabe o que tá perdendo Porque é, mesmo que não fosse assim muitas vezes mas eu me lembro que logo que eu me converti, ainda as igrejas faziam vigília. As nossas igrejas, né, algumas faziam. E onde eu ouvia falar que tinha vigília, eu sempre gostava de ir. Mas eu percebi que, com o passar do tempo, as pessoas desacostumaram de vigília. E elas perderam o interesse por vigílias. Mas a vigília é algo tremendo. Interessante que quando nós estávamos no mundo, nós passávamos a noite, é, muitas vezes, em bailes, passava a noite toda. Eu lembro que nós morávamos no interior, nós morávamos na roça, e meu pai gostava de baile, ele gostava de fazer baile em casa. E passava todo mundo dançando a noite toda, e ninguém sentia cansaço. E depois mudamos para a cidade, também gostávamos de baile. Gostávamos de carnaval e passávamos noites, é, três noites direto no carnaval. E Chegava em casa tinha que trabalhar. Era assim. E por que que hoje, que eu sirvo a esse Deus vivo, poderoso, eu vou ficar é, desanimada de participar de uma vigília? Eu vou ficar é, sem querer perder uma noite de sono buscando a Deus? Não, não, não. Não aceito isso. Assim como eu estava no mundo e eu passava noites noite de sono acordada, fazendo... É, pulando carnaval e também é, dançando. porque que hoje eu não posso pass passar uma noite na presença de Deus? E Deus tem nos dado essa força, essa graça. Nós, durante, durante cinco anos, nós tivemos vigília aqui em casa. E depois, sempre quando há oportunidade, nós realizamos vigílias na nossa igreja, ali onde, onde, onde dirigimos ali no Parque Olímpico, a Igreja do Brasil para Cristo, que é um pouco mais longe do que aqui a Igreja de Vila Paulista. E Deus sempre nos ajudou. E eu creio que agora Deus preparou aqui na Vila Paulista e nós estamos aí, juntamente com todas as irmãs, para... Buscamos a presença do Senhor. E todos aqueles que quiserem participar, a vigília não é só para mulheres, não. É para homens, para jovens, para as crianças. Os meus netos, eles falaram em vigília com eles. Eles já querem saber o dia, porque eles querem se preparar, porque querem também. A última vigília, eles passaram acordados E acharam falta queriam que tivesse mais. Então a gente tem que ensinar, a gente tem que acostumar as nossas crianças, os nossos jovens a aproveitar aquilo que é bom na presença de Deus, aquilo que nos aproxima mais de Deus. Porque a Vigília, a vigília ela, ela tem essa, essa força de nos aproximar mais de Deus, de, de fazer com que a gente sinta mais a presença de Deus porque a gente tem mais tempo. Os cultos são rápidos, tem o horário certo para terminar. A vigília também tem, mas nós temos muito mais tempo para meditar na palavra, para orar, para sentir a presença de Deus, para buscar o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Depois nós queremos receber os dons, mas como é que vamos receber os dons se nós não buscarmos?